Vários de vocês que clicar no link, vai virar personalité. Ó, a minha irmã, o Itaú quer ela no personalité. Só que a minha irmã é select, ó, é uniclés, ó. A minha irmã é a uniclés. Só que o Itaú quer ela no personalité. Aí, ó. E ela não quer. Tá? Então o que acontece? O Itaú, a minha irmã não ganha 15 mil reais pra estar no select. Tá no, no personalité. Tá? Então assim, não tá tão assim rigoroso. Não tá. Tá? Se fosse, minha irmã não estaria aqui na opção de virar personalité. Vamos falar do Itaú, personalité e Santander. Tá? Eu quero comparar com vocês esses dois bancos aí, o personalité... E eu preparei para vocês algumas imagens aqui, para vocês terem uma ideia, mais ou menos do que eu estou falando referente ao Itaú, para que você tenha um pouco mais de conhecimento quando eu fizer essa comparação. Tá? Uh, o Itaú é, Personalité... O Itaú Personalité, só para você ter uma ideia, uh, ele ainda é o único banco no país... É, junto com o Banco Safra, que ainda não se rendeu em cair nas graças do varejo. Só para você ter uma ideia, eu hoje sou cliente select e a minha agência ela é incorporada dentro de uma outra agência de varejo. E aí eles criam uma aqueles drywall ou aquelas placas de metal, criam um casulo e atende o cliente de alta renda dentro dessas baias chamadas de container dentro de um varejo, né? E já o, o Itaú Personalité, desde quando ele virou o Itaú Personalité, nunca o Itaú Personalité se transformou em varejo. Ou seja, veio o Select com aquela, aquela situação que eu sou alta renda e o Select se rendeu ao varejo. Veio o Prime, o Prime abriu agências próprias, se rendeu ao varejo. Veio o Van Gogh por dentro do varejo, que era do Banco Real. Veio o Uniclass, que se manteve dentro das agências de varejo do Uniclass. Veio o Banco do Brasil Estilo Digital, que se rendeu ao varejo. Veio agências afinidade do Sul não se rendeu ao varejo, e eles têm agências próprias como o Personalité, lá no Rio Grande do Sul. Veio eh, os bancos, como BRB, criaram-se agências próprias Millennium, também se renderam ao varejo. E o único que não se rendeu ao varejo é o Personalité. Ele, desde a sua essência, ele se mantém firme e forte no segmento padrão de alta renda. Clientes de varejo não é atendido na agência personalité. Tá? Então o que acontece? Quando a gente fala de, de Itaú, talvez a sua cidade não tenha, mas se você tivesse a oportunidade de conhecer, você viria isso daqui. Você teria esse espaço conceito das agências do Itaú dentro do modelo Personalité. Então você vai encontrar agências conceito dentro da, do espaço, esse aqui é um espaço é, Investment Center, né? que nós postamos aqui, mas você teria, teoricamente, espaços conceitos do Itaú Personalité para você aí ser atendido de forma alta renda mesmo, tá? Bem, o que, que eu quero comparar um pouquinho o Select para vocês do Personalité? O Select, ele sempre foi um segmento muito bom dentro de Santander e o Select, antes deles fazerem o que eles fizeram agora com o banco, ele ainda tinha aquele prestígio de você tentar ser um cliente Select e não conseguia fácil. Então, de quanto mais eles dificultarem a entrada, é mais forte o banco se torna para o segmento. E quanto mais rápido ele abre as portas para qualquer cliente entrar, eles deixam de ter aquele carinho de cuidado com o cliente alta renda. E o que o presidente do Select fez, de colocar que se você ganha mil reais, mas tem vontade de ser Select, você pode ser. Isso aconteceu com o SELECT. Hoje, uma pessoa que ganha 500 reais, se ele pagar o pacote de tarifa de R$100 do SELECT, ele vira SELECT digital. Isso não significa que ele vai ter renda, produtos para é, se movimentar o um SELECT de jeito algum. Ele vira SELECT, mas não terá os produtos. Exatamente como deveria ter no segmento. Uma porque a renda dele não comporta ele ter aqueles produtos, mas a renda dele comporta, pelo modelo atual, ele pode virar Select com 500 reais de renda, com 200 reais de renda. Se ele pagar o pacote, ele transforma em Select. Isso fez o Select perder, porque muitos clientes viraram Select nesse conceito, inflou a carteira do gerente e você tem um atendimento horroroso dentro do Select como tem hoje, eu mesmo para falar com o gerente eu tive que fazer uma denúncia no Banco Central no consumidor.gov para poder falar com a minha gerente, não tem contatos mais como antigamente, mudaram tudo, você hoje fica a ver na Views, eu pelo menos senti o Select totalmente despreparado para atender a gente hoje nesse novo conceito. E já o Itaú, o Personalité, se você falar com os gerentes do Personalité, você percebe a rapidez e olha bem eu tenho contatos com 10 gerentes personalité um é meu gerente um é meu gerente eu não consigo falar também com a minha gerente com a rapidez como eu falo com esses outros gerentes que não são meus gerentes então eu quero dizer para vocês que o itaú é quanto mais exigente ele for eu vou dizer assim que menos clientes que não tem perfil, não vai entrar ao Itaú. Às vezes a gente pode achar que isso é ruim. Não é ruim. Porque quem é alta renda de verdade, não vai sentir esse baque como o Select fez agora. E se o Itaú frouxar, apesar que eu, eu sinto que ele frouxou. Porque a minha irmã não ganha 15 mil reais e a minha irmã está no o Itaú que ela de qualquer jeito no segmento né então eu não vejo assim que tá tão rigoroso não que a minha irmã eu vou mostrar para vocês aqui agora vários de vocês que clicar no link vai virar a personalité ó a minha irmã o Itaú que ela no personalité só que a minha irmã é select ó, é uniclass, ó a minha irmã é a uniclass. só que o Itaú que ela no personalité Aí, ó. E ela não quer, tá? Então, o que acontece? O Ita... A minha irmã não ganha 15 mil reais para estar no Select. Tá no no Personalité, tá? Então, assim, não está tão assim rigoroso, não tá tá? Se fosse, minha irmã estaria aqui na opção de virar Personalité, tá? E muitos de vocês, quando clica no link aí, vocês viram Personalité ou viram de class, né? Então, isso mostra que não está tão realmente rigoroso como deveria estar o Itaú no digital, tá? O digital pelo menos tá abrindo aí muita gente no segmento. Vale a pena, Leandro, eu ser cliente personalité nesses mods atuais? Vamos lá! Eu quero que vocês entendam os dois lados, porque se você focar apenas no seu lado, que você não consegue ser, vai entrar em vários pedacinhos e aí você vai entender que você não tem perfil. Não é nesse caminho que eu quero entrar mas quando você fala assim que o Itaú é, você fala assim o Itaú ele é um segmento de alta renda eu posso dizer para vocês com toda a propriedade com toda a propriedade o Itaú hoje no país junto com o banco Safra não o digital o Safra Banco físico e o Itaú Personalité físico são os dois maiores, hoje, top de alta renda que nós temos hoje. Eles, em todos os conceitos de investimentos, gerentes dedicados, agências próprias, eu faço questão de vocês entrarem numa agência select, misturada com o varejo, que é onde a maioria está, uma agência do Prime, misturada com o varejo, que é onde a maioria está, o Banco do Brasil Varejo misturado e vai numa agência do Personalité, vai na agência do Safra, para você perceber a dimensão que é o atendimento do alta renda desses cinco bancos. Só isso que eu peço para você. Você vai ter uma energia diferente um do outro. E você vai perceber que o Personalité, ele tá muito além do segmento realmente que ele está. Os gerentes carimbados, preparados, para te oferecer produtos do segmento alta renda. Eu falo para você o seguinte. Eu não tenho problema com o Select, de jeito algum. tá? A minha gerente nunca me empurrou um seguro, uma capitalização, consórcio para mim. Nunca. O Select nunca me ofereceu isso. O Itaú Personalité, a única coisa que ele me ofereceu de produto... O gerente, foi um seguro de vida resgatável da Prudential, que é o melhor seguro que nós temos hoje no Brasil.